Fala, fala, galerinha! Isso, é só. Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente vai fazer a tag Booktube. A gente foi tá dar Fomos tagueados do Geeks Anatomy. Exatamente, então vamos logo responder. É bem, bem e bem legalzinha de fazer. Primeira pergunta diz, o que o Booktube te trouxe de bom? Diga aí. Ah, pra mim trouxe muitos amigos. Trouxe muitas coisas. Relações, né? Muitas é, relações, relações assim, com os inscritos gostei. E principalmente com os próprios Booktubers. São pessoas maravilhosas. Gente, a viagem que a gente fez no passado pra Bienal provou isso. Provou e prova diariamente. Exatamente, muito, muito mais. A cada de... nascer do sol. Ave Maria. Além disso, trouxe mais coisas. Trouxe o quê? Conhecimento sobre internet. o que? Conhecimento sobre Youtube, internet, toda essa internet. questão de público mais, conhecimento no geral e novos autores, novas leituras né, ampliando os nossos horizontes cada vez mais. Gostou? <risos> Quais as suas iniciativas preferidas aqui no BookTube? Eu acho que eu já falei isso, eu gosto muito de vídeos de discussão, principalmente quando são assuntos que eles precisam ser abordados, minha gente, entendeu? Eu acho que são muito válidos e são muito importantes que eles estejam sendo produzidos e sejam discutidos porque acaba que cria né, um diálogo muito forte entre o produtor de conteúdo e os inscritos. E aí gera toda essa discussão e acho massa. Com certeza. E eu gosto de projetos. Tem a ver com isso, inclusive. Que é tipo projetos que é, tem um tema, na verdade, e que a partir deles se desenrolam outros temas, tá entendendo? Que estão todos vinculados, mas todos fazem parte de um mundo só. Como, por exemplo, Mulheres para Lida, né, que tá acontecendo nesse momento. <risos> O que você mais gosta em um canal? É assim... Muita gente fala que não obrigatoriamente você tem que ter um canal bonito, não sei o que. Eu acho que tem que ter, sinceramente, assim. Eu sou muito essa parte estética. Enche os olhos, é, né? É, eu Atrai. acho que é importante você ter um visual legal, você ter uma qualidade de, de imagem legal, um qual... principalmente qualidade de áudio, que é muito importante. E as pessoas, muitas vezes, não dão muita fé. Ninguém merece. Mas eu prezo muito por isso e também pela sinceridade e o bom humor. Eu gosto muito. E você, não. Tu falou bem rápido, não foi? Pois é, eu gosto de... Simpatia. É uma coisa que me interessa. E além de simpatia, eu gosto de quê? Dedicação ao conteúdo, aos vídeos. Ah, é a simpatia. pessoa demonstrar que tá falando do livro porque tá gostando de verdade, porque quer passar aquela informação pros inscritos. O que você não gosta em um canal? Uma coisa que eu não gosto, que me irrita muito, é vídeos sem corte. Assim, calma. É, há casos e casos. Calma. Se a pessoa fizer muitas pausas, eu acho muito chato. Muito chato, muito chato, muito chato. Eu gosto de uma coisa... Ou a pessoa fala muito bem, muito bem de uma vez só, ou corta, porque Fica cansativo. Além disso, eu não gosto de forma alguma. Gente, 2017 e as pessoas ainda. <risos> quem gosta? Ainda comenta fazendo propaganda do próprio canal. Oh gente, não Deus. façam isso. É muito chato. É tipo, muito chato. É interessante. É, tipo, regra não número 1 um do YouTube: não faça isso. Isso é uma verdade. Não faça. A pessoa comenta, tipo, com quem não quer é nada, aí, aí bota o link do, do canal na é, assinatura pra dizer que é assinatura do comentário. Não façam isso, gente. É muito. <risos> chato, de verdade. Tendo a ver mais uma vez com isso, eu não gosto de falta de conectividade entre as ideias, nem de uma linha narrativa, acho que é pode dizer assim, né? Uma linha narrativa durante o vídeo, porque enfim, tudo tem um, um começo, um meio e um fim. E coerência, falta de coerência na verdade de um canal como um todo, que se propõe uma coisa e faz outras coisas é, e é de verdade. repente tá fazendo, né? Vamos pra frente. <risos> Qual o seu vídeo antigo que você gostaria que seus inscritos voltassem a assistir? Ai, tem tantos. Tem Mas tant... pra dizer o que eu não gostaria que voltassem é, a assistir. É, verdade. Eu gosto muito dos vídeos ou que a gente se divertiu fazendo, que tiveram inúmeros, ou que a gente divertiu pessoas. Mas tem um vídeo que eu sempre lembro dele, que é o vídeo do desafio dos emojis que a gente fez com a falsidade. Foi super divertido. Faz muito tempo, foi em dezembro do ano retrasado. Retrasado? Foi retrasado. tem quanto tempo aqui <risos> nesse lugar? Porque... <risos> foi dezembro do ano retrasado e foi muito largado. Fazer. Foi super difícil a edição, o Norman que se deu mal nessa história, mas é muito divertido, vejam, inclusive. Inclusive, divertido junto daquele é o dos do fones, né? É. Que era o qual o desafio? Da leitura labial. Ah, muito verdade. divertido, não consigo pensar em outros no momento, desculpa, vai ser esse. Então esse da falsidade, ó. Show! Celo de aprovação, ela é fantôma. Inclusive tá aqui no cards. O que você acha que está em falta no Booktube? Eu acho que está faltando vídeos, eu, eu digo assim, tipo, fora da caixinha Porque chega um tempo que as coisas ficam muito parecidas Ficou aquela coisa, aquele modelo e todo mundo fazendo as mesmas coisas é só os mesmos mudar livros e é. Eu não sei se al algumas pessoas já perceberam, mas por exemplo A gente não está mais fazendo book haul desde o ano passado Porque a gente refletiu, já conversou for, tenho... okay. E aí não está mais condizendo com o que a gente pensa para o Booktube E a gente também tem diminuído as tags e porque a gente tá procurando trazer coisas que expressem a nossa opinião. Pra ficar uma coisa mais personalizada, digamos assim. Porque aí você só vai encontrar a nossa opinião obrigatoriamente aqui, né? Isso, pegar um livro e o quê? Ligar um Exatamente. assunto e tudo mais. Mas Exatamente. a gente inclusive já falou sobre isso aqui, eu acho em então a gente tá procurando ir nessa linha. Lógico que, pra quem já conhece o canal, sabe que a gente não tem muito costume de falar tanto de livros que todo mundo fala. Porque, é. enfim, nosso gosto literário é um pouco. já é um diferente. pouco diferente, né? Tipo, a gente fala mais sobre livros um pouco mais desconhecidos. Quem quiser fazer essa tag, a gente não vai tagar ninguém, mas se você é à vontade, né? De responder Sim, e. A internet é de todos. Exatamente. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e clicar no sininho pra receber as notificações, além de ficar ligado em todas as redes sociais pra saber o que é que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! É tag booktube que fala tipo só isso? É. Não gostei. <risos> Eu também, fica estranho, né? Booktube, book booktag. Booktag, booktube. Book, book... É, booktag, book. Hã? Book... Tu, book... E yeah, a mais.